E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no bliterando Jogos! Ano passado nós jogamos o The King of Fighters 97 e hoje vamos jogar The King of Fighters 2000! E sem enrolar, vamos pro jogo! Lembrando que a partir desse vídeo, você já pode me chamar para jogar! É, o Chang não pode faltar na equipe! <risos> então vamos nessa! E a primeira luta é contra o Penny Maru Esse foi o KOF que eu mais joguei no Flipperama E é isso aí, o primeiro já foi E agora ali. Esse costuma ser difícil. Ih, foi moleza. E agora, Shingo! O 97 eu gosto muito, mas Joguei muito pouco Segura essa <risos> Maravilha E agora o trio do Arthur Fighting. Começando pela King. Esse jogo também ficou conhecido como The King of Strikers. Para dizer a verdade, esse foi o único jogo em que os strikers realmente vale, va, valeram a pena. Porque aquela história de mandar striker parado é ridícula. E agora Rio? E aí, tá curtindo o jogo? Bateu o cara a vontade de jogar? Então considere participar de um vídeo aqui no canal. Você pode estar entrando em contato comigo aqui para jogar através do Discord. E para participar é muito simples. Basta entrar no nosso Discord, entrar em contato comigo e fazer os downloads necessários. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E agora a Takuma. Olê! E lá vamos nós! <risos> vamos para o terceiro trilho. Agora as coisas já começam a ficar mais difíceis. E agora o time do Fatal Fury Começando pelo Andy Uma coisa que eu acho bizarra é quando você tá fazendo um comando E aí o personagem passa pro outro lado E aí como passou pro outro lado, aquilo ali vira outro golpe, entendeu? Nada a ver Ou então um golpe que é muito parecido com um especial Você é terrível Você pode acabar mandando especial à toa Em seguida, Joy. Ah, maldito. máxima Round E agora blueberry. Muita calma nessa hora, hein? Não bobeia. <risos> Maldita, <SILENCIO> é! toma isso. Ah! <SILENCIO> Beleza. E agora os Ikari Warriors, começando pelo Hoffman. E agora Clark Vai agarrar sua mãe Toma E agora, ui Bate Isso, fica rindo, fica rindo Acha graça disso! Vai dar chicotada na sua mãe! Maldita! Sai, sai, sai! Pega ela! Cai dentro! Ah! A equipe final, área da fábrica de Soft Town. Alvo K, Softal Central. Eles estão muito longe do alvo. As coisas não estão indo como foram planejadas. Não é grande coisa. O que você quer dizer, Lin? Quero dizer, eu previ isso. Previ o quê? O que você está falando? Gui o time finalista até o elevador. Quando fizer isso, ative o gerador. Elevador? Gerador? Ninguém me falou sobre isso. Eu estou no comando aqui. Você não precisa saber. Quando o gerador estiver carregado e o canhão Zero estiver no céu, minha missão será realizada. Você disse canhão Zero? Para que uma arma no espaço? O propósito do COF era capturar Kai Máxima e procurar a base da Nest. Sim, oficial. Oficial? Que plano sujo está infectando sua mente doentia? No que diz respeito ao Projeto Zero, você não é nada além de um observador. Enquanto eu, eu sou o executor. É... Tá fácil pra ninguém E agora o trio da Atena Os Psycho Soldiers Estamos aqui no elevador Somos os finalistas Começando pelo velhote E aí, tá curtindo o vídeo? Não esquece do like, hein? Vídeos novos toda semana Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos Inscreva-se e ative as notificações Ih, olha o cara aí. Não dorme não Pronto, agora já pode dormir <risos> E agora Atena Vem, vem pro papai, vem. Isso segura essa menina. Isso e agora bal. Some da equipe Rally. Opa! Isso, pegou! E é isso aí, beleza? Invasão, invasão, invasão. Todos os sistemas travados. Esmagar os planos de zero. Começar. Ih, entramos numa freia. Hum. Hum. Hum. Hum. Nós já jogamos o The King of Fighters 97 O link vai estar tá aqui no card SEGURA essa! Esquenta não, cola. O gordão vai resolver essa parada. Sistema restaurado. Qual a causa? O sistema parece ter sido hackeado. Apenas o banco de imagens está intacto. Então... Essa é a anti Hã? Nada. Apenas resmungando Isso não é bom sinal. Tudo terminava aqui. Foi o que pensei. É o começo de um evento inesquecível. O teto? Como chegamos aqui? Saudações. Quem é você? Diga o seu nome, bandido. Eles me chamam de... Zero. Zero, hã? Bem apropriado. Palhaço, você sabe. Já nos conhecemos antes. Agora eu sei. Foi você que matou o Crisálide, certo? O que você fez com o Ling? Ele está descansando. Você se passou por ele? Eu sou o mestre do disfarce, então eu me disfarcei de Ling. Mais tarde o clone de Ling assumiu. Neutralizar todos os obstáculos foi o caminho mais rápido para realizar o meu plano. Então o que o KOF tem a ver com isso? Foi o meu jeito de obter o canhão zero. Estúpido! <risos> Tolo. Eu preciso de todos vocês para o poder do canhão zero. Todos nós? O que é esse canhão zero? Uma arma aérea capaz de destruir a Nest? com toda a sua ajuda. Que caralho você está dizendo? Quem vai ajudar você? Como você pode? Você não pode resistir a mim. Eu vou bater em todos vocês como um tambor. Então sua energia será enviada para o canhão zero. Como? Existe um gerador abaixo. Sempre que luto com alguém, ele drena a energia do meu inimigo. E envia para o canhão zero. E eu vou usar o seu poder para começar a nova ordem. Vai conquistar o mundo? Esse é o objetivo da Ness? Ness é só fachada. O criador da nova ordem não é a Ness. Eu. Nós vamos esmagar você E parar o canhão zero Primeiro me atinja se for capaz o oh, cara E agora A batalha final Zero Vamos lá, pega o bandido Vamos Não! Uh. Olhe! Sai, sai! Ah! Isso não vai ficar assim, não! Agora é a vez do Máxima! Ah, desgraçado! Miserável! Vamos lá, máxima. Vai com tudo. Ah. Miserável. Agora você vai ver. Tome isso pra cima dele. Ah. Isso aí! Vamos ver o zeramento Você perdeu! Como assim? Quando eu pressionar esse botão, toda a sua energia irá para o canhão Não se eu puder evitar! Mesmo que eu morra, você não se salvará Por que acha que eu entreguei o clone a Raiden? Adeus tolos! Desintegrem-se à luz do novo mundo! Não funcionou? O que está acontecendo? É, se ferrou. Maldição. O que é isso? Está feliz agora? Foram vocês? Neste não será derrotada. Não por gente como você. Obliterar! É, se ferrou. Uma semana depois, aqui estamos na cidade. Me deixe sair daqui. A Neste rastejou de volta para o buraco. E um pouco depois, o gerador foi encontrado sob o templo destruído. Depois que o canhão falhou, todas as 20 unidades em órbita foram destruídas. E em uma imagem recuperada, a forma de anti-car foi confirmada. Logo devo concluir, Zero pretendia destruir a base de operações da Nest. Uma investigação foi feita, mas depois alguém fugiu com os dados do projeto. Se minha hipótese estiver correta, Softown Town era da Nest. Tudo o que sei com certeza é, nós perdemos a cidade e nosso orgulho. Eu me pergunto, o que nossos inimigos nos reservam em seguida? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima.